O maior problema que nós temos no nosso planeta é exatamente a questão das alterações climáticas e a espécie humana que devia estar unida a combater a ameaça climática, que é a maior ameaça existencial que pesa sobre todos nós, pelo contrário desencadeia guerras, fragmenta-se geopoliticamente, entra no novo ciclo de rivalidades e com a guerra no, no, no centro da Europa. E atenção que a Europa é o continente que foi fator de duas guerras mundiais, entre o início da Primeira e o fim da Segunda morreram 150 milhões de pessoas na Europa, portanto estamos a falar de um caso ciríssimo. E, portanto, a racionalidade da espécie humana está aqui em causa. E é essa irracionalidade que também se pode considerar quando consideramos a governação do planeta e a necessidade premente que temos de fazer face a esta ameaça climática. Quando falo da economia do mar, não se esqueça que a saída do Reino Unido da União Europeia, que na altura até escrevi um artigo a exprimir a minha profunda tristeza, a saída do Reino Unido provoca uma espécie de continentalização das políticas europeias. As políticas europeias estão todas centradas exatamente no eixo à volta da Alemanha e com os, com os problemas da Alemanha. E nós precisamos de um eixo atlântico. Nós, para desenvolvermos a economia do mar, precisamos de um eixo atlântico. E vou-lhe dar só um, uma, uma, uma ideia dos projetos que em 2022 conseguimos atrair. Conseguimos 47 novos projetos internacionais. Cerca de 2.4 mil milhões de euros, quando forem contratualizados. 19% vieram dos Estados Unidos. 15% vieram da Suíça, e 15% do Reino Unido. Não foram os nossos parceiros, a Alemanha vem com 13%. e Eu acho que Portugal, ao mesmo tempo que está dentro da União Europeia e se bate pela, pela, pela, pela, pelas suas políticas, não pode esquecer o eixo atlântico e esta ligação profunda com o Reino Unido e com os Estados Unidos, até para desenvolvermos a própria economia do mar. Eu penso que isso é fazível e isso vai, vai acontecer com maior ou menor dificuldade.